poderoso e grandioso Deus, amém? Graças a Deus estamos ao vivo mais uma vez com a nossa madrugada no reino, esse horário peculiar que nós estamos aqui toda noite, nós estamos meditando na palavra de Deus, orando e tendo essa comunhão com o Senhor em nome de Jesus, amém? Que a paz que que excede todo entendimento possa estar sobre a nossa vida, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém? Aquele que crê, diga, escreva aí amém. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pega sua Bíblia. Em nome de Jesus. E abra no livro de Juízes. Juízes capítulo 16. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Juízes capítulo 16. Para nós meditarmos nessa noite em nome de Jesus Antes de nós orarmos, eu peço a você em nome de Jesus Eu preciso pedir isso para você, que você faça a grande obra do evangelista Que é clicar no like, compartilhar o link da live e deixar um comentário Essas três coisas que você fizer é de graça, não custa nada e vai ajudar bastante o nosso trabalho de divulgar a Palavra de Deus e propagar a Palavra do Senhor. Amém? Então faça isso, deixa um like. Ajuda muito, se não tem ideia como que ajuda você deixar um like. E se você, você também puder compartilhar, compartilhe com seu amigo, seu irmão em Cristo, aquele que está precisando ouvir a Palavra, seus grupos de WhatsApp. Faça essa aula do evangelista encarecidamente, faça isso em nome de Jesus. E nos comentários você deixa uma pergunta acerca do texto... Uma sugestão para a outra live, conta um testemunho, mas interaja com a gente aí também nos, nos comentários, em nome de Jesus. Pode ser agora no chat, ao vivo, ou se você preferir, pode ser também depois de gravar. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 16. Se você não tem uma bíblia, como eu sempre digo, se você não tem uma bíblia, basta você abrir aí a descrição do vídeo que você vai encontrar o texto da, da meditação dessa noite. Mas não deixe de ler as escrituras em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus amado, Deus querido, grandioso e amado Deus. Pai de misericórdia, grandioso Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, aonde quer que estejam neste momento, Pai, unido em oração conosco, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos unir numa só fé, num só amor, numa só esperança, num só espírito. Pai querido, Pai Santo, nos alimente com a Tua palavra nesta noite, como o Senhor sempre faz, ó Deus, como o Senhor sempre fez com Teus servos, com Teu povo. Nos alimente com a tua palavra, Pai. Nos instrua na tua palavra em nome de Jesus. Nos fortaleça dia após dia. Acampe os teus anjos ao nosso redor, nos dando livramento. Livra a nossa casa, os nossos bens, a nossa família. Nos livra, Senhor, de todo mal, do homem sanguinário. Aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Aonde quer que esteja neste momento unidos em oração, peça a ti que o Senhor venha visitá-lo neste momento. Bascule o coração, Senhor. Tu conhece o coração. Tu conhece o que cada um necessita das Tuas mãos, Pai. Nos dê saúde física, mental, espiritual. Nos dê resiliência, força. Nos dê sabedoria, Pai. Eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças a Deus. Se você crê, diga e escreva Amém. Em nome de Jesus. Livro dos Juízes. Capítulo 16. Abra aí sua Bíblia no capítulo 16, versículo 21. Se você não tem a Bíblia, acompanhe aí na descrição do vídeo. Em nome de Jesus. Juízes 16, a partir do versículo 21, diz assim. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, e tendo levado a Gaza, amarraram-lhe com duas cadeias de bronze. Glórias a Deus, glórias ao bom Deus. A conexão caiu, irmão, mas nós já voltamos em nome de Jesus, graças ao bom Deus. Vamos, vamos ler a palavra, vamos começar de novo. O versículo 21 de Juízes, capítulo 16, diz assim, então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo levado a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Todavia, o cabelo de sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se regozijar pois diziam nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão nosso inimigo semelhantemente o povo vendo <tos> vendo louvava ao seu Deus dizendo nosso Deus nos entregou nas nas mãos o nosso inimigo aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram, mandai vir Sansão para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão que brincava diante deles e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão: Deixa-me apalpar as colunas em que se sustentam a casa, para que me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres estavam ali, e também estavam ali todos os chefes dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de três mil homens e mulheres que estavam sendo, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: O Senhor Deus, ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora só desta vez, ó Deus, para que duma só uma, para que duma só vez me vingue dos filisteus e pelos meus dois olhos. Abraçou, pois, Sansão com as duas colunas do meio e que se sustinha. A casa e arrimando se numa com a, com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e brandando, morra eu e os filisteus Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela vinha. Assim foram mais os que matou ao morrer do que os que mataram em vida. Então desceram os, os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tomando-o, levaram e sepultaram entre Zoar e Estal, no sepulcro de Manoá seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Aleluia. O que nós vamos meditar nessa noite é acerca da desobediência é algo terrível que vem derrubando o homem desde o Éden, essa é a grande verdade, o que fez o homem pecar no Éden, que fez Adão e Eva pecar no Éden, nada mais é do que a desobediência, a desobediência é a raiz de todo pecado, quando você desobedece, você erra o alvo e pecar, é o alvo, é desobedecer aquilo que Deus designou para que nós vivêssemos, isso é pecado, você vai de encontro aquilo que Deus estabeleceu para nós, então você erra o alvo, você sai do caminho, então você peca, então eu costumo dizer que a desobediência é a raiz do pecado, aconteceu com Adão e Eva, aconteceu com muitos no decorrer da história, e foi o mesmo que aconteceu com Sansão. Você percebe que o povo estava passando por um momento difícil, estavam debaixo das mãos dos filisteus, estavam sendo subjugados pelos filisteus, que estavam muito mais fortes do que eles. E só aí você vê que o povo já estava sofrendo com a desobediência, porque o povo já estava dessa forma por desobediência. Porque se o povo tivesse vindo obedecendo a Deus desde o dia em que Deus chamou Abraão, até aquele ponto eles não estavam passando por nenhuma tribulação, por nenhum problema, dessa forma ou de qualquer outra forma, porque Deus tinha prometido para eles claramente, está escrito no livro de Deuteronômio, está escrito no livro de Levítico, está escrito em, em todo livro da lei que Deus deixou uma promessa para eles, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês fizerem a minha vontade, eu vos multiplicarei, eu vos engrandecerei, será farto o vosso celeiro, a vossas colheitas, tudo que vocês colocarem à mão será próspero, desde que vocês andem nos meus desígnios. Foi isso que Deus disse para Josué, Josué, se você meditar na minha lei, na lei que eu deixei através do meu servo Moisés, meditar nela de dia e de noite e fazer com que cumpra esta lei e faça e ande segundo os desígnios da minha lei, você vai prosperar em todos os teus caminhos. Essa é a promessa que Deus faz. E foi a mesma promessa que fez também para Sansão, porque havia uma, uma promessa sobre Sansão, que era que ele ele queria salvar Israel das mãos dos filisteus. Quando Deus chama o seu pai, e também a sua mãe, diz que lhes daria um filho, e este filho seria forte o suficiente para salvar o povo, das mãos dos filisteus. E esta era a promessa sobre Sansão. Ele seria separado. Ele seria um homem diferente. Teria a força tal. Que ele sozinho poderia destruir um exército. E isso aconteceu. Ele com a queixada de vôo. Ele destrói. Ele mata mil homens. Sozinho. Então essa é a promessa que estava sobre ele. Ele seria um homem diferente. Um homem forte. Mas como toda responsabilidade ela tem o seu preço e Deus disse ele não poderá passar na navalha na sua cabeça ele não poderá tocar em nada imundo ele não poderá tocar em nenhum cadáver ele não poderá aleluia é, tomar bebida forte então tem ali a lei do Nazareado e ele teria que cumprir toda aquela tudo aquilo que estava programado para que o Nazareu vivesse daquela forma. Mas o problema é que Sansão resolveu desobedecer. E a desobediência traz sérias consequências. A desobediência traz sérios problemas para a nossa vida. Foi isso que Samuel disse para Samuel, quando Samuel desobedece à vontade de Deus. E além de desobedecer a vontade de Deus naquela batalha, ele também fez aquilo que não era para ele fazer, ele fez o sacrifício no lugar de Samuel. E Samuel pega e fala com ele, olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é você estar obediente diante de Deus, fazer tudo aquilo que Deus pede para fazer, do que você andar em sacrifício. Porque quando você desobedece, você anda vivendo sim, uma vida com sacrifícios se você vive de uma forma onde que parece que nada dá certo, parece que tudo que você faz você não consegue terminar, tudo aquilo que você faz não dá um rumo certo, aquilo não, não vinga, pode ter certeza, alguma desobediência acerca daquilo que Deus quer para nós, tem na vida dessa pessoa que está vivendo uma vida sacrificosa, uma vida de sacrifício, porque ela preferiu desobedecer, e sacrificar, e é melhor obedecer do que sacrificar, eu tem que ter que fazer sacrifícios depois, e foi o que aconteceu com Sansão, Sansão agora ele se vangloriou, ele achou que poderia fazer de tudo, ele poderia, por ele ser forte, ser um homem escolhido de Deus, ele, pod... ele achou que poderia fazer qualquer coisa, foi aí que ele pecou, ele começou a pecar por aí, desobedecer a vontade de Deus, ele começou a beber bebida forte, ele começou a descer para Gaza e se relacionar com mulheres do povo inimigo, ele começou a desobedecer os seus pais, porque quando os seus pais viram que ele estava fazendo errado, e começou a descer para Gaza e se relacionar com aquelas mulheres lá do povo inimigo, ele, o seu pai disse para ele, meu filho, tem tantas mulheres aqui do nosso povo, no meio dos seus irmãos, para que que você desce para Gaza para estar com aquelas mulheres pagãs, com aquelas mulheres pecadoras, por que que você faz isso? E Salomão preferiu desobedecer os seus pais e disse para eles, ó, é, Sansão resolveu desobedecer os seus pais e disse assim, não, eu quero aquela, porque é ela que agrada os meus olhos, então percebe que ele começou a fazer aquilo que lhe dava na pele, ele começou a fazer aquilo que lhe dava vontade, aquele que agradava o seu coração. Ele começou a seguir o teu coração. E a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. E toma, tem que tomar cuidado com o nosso coração, que o nosso coração, ele traz laço para a nossa vida, o nosso coração, ele nos dá rasteira. É por isso que Salomão escreve o... o provérbios capítulo 4, se eu não me engano, ele diz assim, eu acho que capítulo 4 mesmo, se eu estiver errado você me corrige aí nos comentários, mas eu acho que o provérbios capítulo 4, Salomão diz assim, de tudo que se deve guardar, porque tem muitas coisas que nós devemos guardar, ele diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, e quando o Salomão fala isso, ele fala para a gente tomar cuidado, para a gente não seguir o nosso coração e também tomar cuidado para quem a gente abre o nosso coração. E nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco. Então ele começa a desobedecer. E a Bíblia vai dizer que um abismo puxa outro abismo. Um erro vai sempre puxar um outro erro. Um abismo vai puxar outro abismo. Ele começa, bebe vida forte, desobedece os seus pais não deveria tocar em um cadáver em nada imundo, ele pega e mata no meio do caminho um leão na volta ele passa pelo leão e toca naquele cadáver que agora tinha um favo de mel e come mel dentro do corpo do leão e ainda oferece aos seus pais então percebe que ele além dele agora, ele começar a estar desobediente achando que podia fazer o que quiser e também estava abusado ainda oferece para os seus pais o erro que ele estava fazendo ele começa a meter os pés pelas mãos, em vez de fazer o que Deus pediu para fazer, ele começa a fazer tudo ao contrário. E para resumir a história, nós conhecemos a história de Sansão e ele, ele acaba caindo nas mãos de uma mulher que chamava Dalila. E ali foi a sua ruína. Muitas pessoas, já vi pessoas pregar acerca da vida de Sansão e dizer que tudo que aconteceu na vida dele é a vontade de Deus. Não, senhor. O que aconteceu com Sansão, da forma que aconteceu, não era vontade de Deus. Existe algo neste mundo que Deus criou que não falha. Que se chama a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Paulo fala isso claramente, as escrituras nos ensinam isso claramente. Não tem como você plantar espinhos e colher figos. Aquilo que você planta, você colhe. Existe a lei da semeadura, a lei da reciprocidade. Aquilo que você transborda, você recebe de volta. Então, quando ele começa a se desobedecer, um abismo começa a puxar outro abismo. Ele acaba caindo na mão de uma mulher que ia ser a ruína dele, que é Dalila. E essa mulher o ilude, nós conhecemos a história, para encortar a história aqui, ilude e ele consegue arrancar dele o seu segredo. Qual que era o segredo da sua força? Aonde estava o segredo da sua força? Por três vezes ela tenta, ele enrola ela, mas, por resto, a Bíblia vai dizer que ele acaba abrindo o seu coração para ela. Perceba, vou voltar mais uma vez, mais uma vez o que, que Salomão disse. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A gente tem que tomar cuidado para quem te conta os nossos segredos. A gente tem que tomar cuidado para quem a gente conta os, os nossos planos, os nossos projetos. Porque nem todo mundo quer o nosso bem. Nem todo mundo comunga com a alegria que está no nosso coração. Ou que possa vir estar no nosso coração. Então ele erra em contar para aquela mulher o que não deveria contar. E ela tira dele a verdade. Ele fala a verdade. Ela arma uma cilada e ele cai na cilada. Ela rapa a cabeça dele, ou seja, corta os seus cachos e Sansão perde a sua força. E quando ela chama os filisteus, a Bíblia diz que os filisteus agarram ele e ele grita. Mais uma vez ele grita e, e vai, vai tentar se livrar dos filisteus, mas agora ele está fraco. Aí já é mais uma mensagem que a gente tira desse texto. A desobediência nos deixa fracos. Aleluia. A desobediência nos deixa fracos porque nos afasta do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. É a graça de Deus que nos basta para a nossa vida. A nossa fraqueza, ela é... For, ela, a nossa fraqueza, ela se torna poder na mão de Deus. Mas quando nós nos humilhamos e preferimos viver segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Deus sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Glórias a Deus. E assim aconteceu. Sansão conta para Dalila. Dalila trai ele e aqui nós entramos no texto que nós lemos, então os filisteus pegam nele arranca teus olhos e tendo levado a Gaza agarraram-no amarraram-no em duas cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere só nesse texto aqui do banho 21, aqui eu tiro três características de uma pessoa que entra no caminho da desobediência. Só nesse, nós só nesse versículo 21 do capítulo 16 de Juízes, só que a gente tira três características de uma pessoa que prefere viver no caminho da desobediência a Deus. A primeira delas, a pessoa fica escrava. Ela fica escrava do mundo, ela fica escrava do pecado ela fica escrava de si mesmo, porque quando você começa a desobedecer e se afastar do Espírito Santo, você começa a elevar demais as vontades da tua carne, e Paulo diz que a nossa carne é em nossa inimiga, a nossa carne, ela luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, eles se degradam eles lutam entre si, e quem perde é nós, nós acabamos ficando escravos do pecado, escravos da nossa carne, escravos do inimigo das nossas almas e nós passamos a viver aprisionados, porque nós preferiremos viver na mentira. Jesus disse que aqueles que vivem na mentira, eles não querem vir para a luz, porque se eles virem para a luz, a sua vida errada acaba ficando visível aos olhos de todo mundo então a pessoa fica presa a pessoa fica escrava de si mesma e do pecado a segunda característica que a gente vê aqui nesse texto é que uma pessoa que começa a entrar pelo caminho da desobediência a Deus, ela fica cega Salomão, é, Sansão ficou preso, cego arrancaram-lhe os olhos o que é uma pessoa cega espiritualmente? é uma pessoa que não consegue ver quando vê a coisa certa, não identifica ela como certo. Quando vê uma coisa errada, não identifica ela como errada. E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela tira as vendas dos nossos olhos para que nós possamos ver as coisas como elas são. Eu digo isso de experiência própria, que depois que eu comecei a meditar na palavra de Deus, comecei a ler a Bíblia Sagrada e comecei a estudar, a Bíblia, e já li a Bíblia de capa a capa algumas vezes e continuo lendo, a gente percebe que quanto mais você medita na palavra, quanto mais você se alimenta da palavra, mais os seus olhos se abrem e você começa a ver as coisas como elas são. Você começa a ver que o errado está errado, o certo está certo. Você consegue discernir o que é certo e o que é errado. E Deus diz que há daquele que faz o certo como errado e o errado como certo. E muitas das vezes as pessoas fazem isso por desobediência, faz isso por iniquidade, mas alguns fazem porque estão cegos. Não tem clareza, não tem visão espiritual. Paulo vai dizer que o homem carnal, olha, isso aqui se encaixa muito bem no que Sansão estava fazendo. Perceba o que, que Paulo diz. Paulo diz que o homem carnal, ele não discerne nada. Ele não consegue discernir o certo do errado, ele não consegue perceber as coisas à sua volta. Ele é levado como um menino em qualquer evento de doutrina de um lado para o outro. Ele fica realmente cego, o um homem carnal é cego. Mas Paulo diz que um homem espiritual ele consegue discernir, ele consegue distinguir as coisas tanto da carne quanto do espírito. E ninguém consegue discernir um homem espiritual. Olha que coisa interessante. Ele discerne todas as coisas, mas as pessoas não o discernem, porque ele é um homem espiritual. Então, quando você entra pelo caminho da desobediência, você também fica cego. E a terceira característica que eu tiro nesse texto aqui de uma pessoa desobediência, desobediente a Deus, aleluia, é que ele vira, como é que eu vou falar essa palavra aqui, gente? Perceba o que está dizendo aqui. ó. E ele girava um moinho no cárcere. O que, que ele estava fazendo ali? Aquela época tinha uma pedra. Que se usava como moinho. Uma pedra enorme. Se colocava uma madeira entre aquela pedra. E se colocava um jumento. Um animal. Para que pudesse rodar aquela pedra. E viesse moer. Seja qual for o material ali. Para poder... Né, fazer uma farinha ou seja o que for ou moer uma, uma azeitona para poder fazer azeite mas aquele animal ficava ali girando o um moinho para moer aquela, aquele material que estava ali então Sansão também virou um animal, Sansão estava fazendo trabalho de um animal e quando a gente fica escravizado pelos erros do mundo pelo inimigo de nossas almas a gente passa viver dessa forma andando em círculos como um animal. E o interessante que. como que eu vou dizer isso aqui? Porque a gente, a gente tem que tomar cuidado com que a gente fala, que senão depois o vídeo nem vai pro ar. Mas na feitiçaria as pessoas que ficam lá recebendo aquelas entidades são chamadas de cavalo, de burro, porque. As entidades ficam em cima deles como se fosse um cavalo, como se fosse um animal. E o interessante é que ele girava o moinho, andava em círculos, ou seja, não saía do lugar. Uma pessoa desobediente, ela não sai do lugar. Ela fica andando em círculo, as coisas não funcionam, as coisas não chegam ao fim, os planos não, não conseguem... Não conseguem é, é, realizar os planos, os sonhos e começa a girar entre, em círculo, não vai em lugar nenhum, não sai, não sai do lugar, porque é desobediente. Então, aqui são as três características de uma pessoa desobediente, que começa a des, desobedecer a Deus e sair dos seus caminhos. Ela fica cega, escrava e anda em círculo, as coisas não dão certo. Aleluia. Mas uma coisa maravilhosa acontece com Sansão. Todavia, Deus usa de muita misericórdia para conosco. E não foi assim, e não foi diferente com Sansão. Com Sansão também Deus usou de misericórdia com ele. Porque no versículo 22 diz que todavia o cabelo da sua cabeça logo começou a crescer de novo. Ou seja, a misericórdia de Deus começou a ser exercida sobre a vida dele e quando ele percebe que seu cabelo começou a crescer de novo, os filisteus chamam ele para estar ali no meio daquela festa, e, e como um palhaço, ele virou um palhaço ali no meio deles ali, a Bíblia, a Bíblia diz aqui que ele, ele, ele, Sansão estava brincando no meio deles, como se fosse um bobo da corte, um palhaço, fazendo palhaçadas, e ele se, e ele se divertindo com Sansão cego, sem ver nada e brincando na frente deles. Então, Sansão ainda virou um palhaço na frente dos inimigos. Mas, graças a Deus, lá no fundo do seu coração, ainda tinha um pouquinho de temor ao Senhor. E ele clama a Deus e diz... No versículo, no versículo 28, ele clama ao Senhor. Então, quer dizer... Quando a gente entra pelo caminho da desobediência, a nossa saída é clamar a Deus, é pedir a Deus força para que a gente possa voltar novamente para o caminho da obediência e gozar de tudo aquilo que Deus preparou para nós, porque Deus não vai fazer nada para nós, Ele já fez. Quando Jesus disse na cruz do Calvário, consumado está, tudo já está preparado, tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Aleluia. Então Sansão ora ao Senhor e diz: Ó oh Deus, lembra de mim, pelo menos desta vez, ó oh Deus, para que para que de uma vez eu vingue dos filisteus pelo menos dos meus, um dos meus dois olhos. Aleluia. E a Bíblia diz que ele abraçou com as duas colunas. Aleluia. E gritou que morra eu e os filisteus, e inclinou com força, empurrou aquelas colunas, e Deus o encheu de força mais uma vez, mais uma vez, Deus usa de misericórdia com ele, e a Bíblia vai dizer que na sua morte, ele mata aqui mais de 3 mil filisteus, e na sua morte, ele mata mais pessoas do que na sua vida, o propósito de Deus, a vontade de Deus para a sanção não era esta, era que ele pudesse vencer os filisteus com facilidade, mas infelizmente Sansão preferiu viver no caminho da desobediência e teve esse fim trágico, a vontade de Deus na vida dele se cumpriu, porque ele, ele realmente livrou Israel dos filisteus, porque depois desse episódio aqui as coisas mudaram, mas não precisava terminar dessa forma, só terminou dessa forma pela desobediência, e Sansão disse e Samuel disse para Saul: Saul é melhor obedecer do que sacrificar, porque quando nós resolvemos não obedecer, nós vivemos uma vida de sacrifício. E Deus não quer isso para nós. Jesus disse, Eis que não quer o sacrifício, mas sim misericórdia. É por isso que Deus, é por isso que Jesus. Eu quero terminar dizendo o que Jesus disse. No Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha, Jesus diz assim, olha, aquele homem que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo ele como um homem prudente, um homem sensato, ou seja, um homem obediente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Ele ouve as minhas palavras e pratica, ele é sensato, ele é prudente, ele é sábio pratica, então ele faz a sua casa sobre a rocha e vem a tempestade, e vem a chuva, e vem a torrente de águas, as, as enxurradas e a casa permanece intacta, porque ele ouviu as minhas palavras e as praticou, foi um homem prudente, foi um homem sábio, mas de contrapartida aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, foi o que Sansão fez ouve as minhas palavras, não a pratica, eu comparo ele a um homem insensato, um homem tolo, um homem falto de sabedoria, que faz a sua casa sobre a areia, aí vem a tempestade, vem a chuva, vem as torrentes de água, e o interessante é que Jesus diz assim, e grande é a sua ruína, grande é a sua queda, em algumas traduções está escrito grande a sua ruína, em algumas traduções está escrito assim, grande a sua que é, ou seja, de qualquer forma ele tem um fim trágico, um fim doloroso, porque ouve e não pratica. É insensato. E Jesus diz, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Aleluia. E sanção aconteceu isso na vida dele, porque ele ouviu e preferiu não obedecer, preferiu não praticar possamos tirar da vida de Sansão o um exemplo de como não fazer, aleluia, as coisas, fazer aquilo que Deus manda, porque ele achou que por ser muito forte ele poderia fazer tudo o que ele queria fazer, eu sempre digo, irmãos, o Espírito Santo, ele não é para o forte, ele é para o fraco, é porque o fraco é ele que admite que precisa de Deus, o forte não, o forte bate no peito e diz, eu não preciso de nada. É como Deus disse, é como Jesus disse para aquela igreja de Laodiceia. Vocês batem no peito e dizem que são abastados, que são ricos e que não precisam de nada, mas eu vos digo que vocês são miseráveis, pobres, desgraçados e nus. Venham até mim e compre de mim ou roupas purificadas. Aleluia. Perceba que Deus sempre nos chama a responsabilidade de obedecermos, de cumprirmos a sua palavra, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando a gente prefere, quando a gente decide viver a nossa vida de segunda a nossa vontade e não viver segundo a vontade de Deus, não é porque Deus, como, como que eu vou dizer, senão assim? porque Deus vingativo, eu vou me vingar dele porque ele não quis seguir a minha palavra. Não, não é por causa disso. É porque Deus, ele fez as coisas funcionarem de uma forma de que quando você obedece, você é abençoado, aleluia, quando você obedece, você é abençoado, glória a Deus, é a lei da semeadura, é a lei da reciprocidade, não que é um Deus de troca, mas é um Deus que te abençoa por você ser um filho obediente, qual é o pai que não se agrada de um filho obediente? Qual é o pai que não dá boas coisas a um filho obediente? Qual é o pai que não se alegra com o um filho que, com, que anda segundo aquilo que é ensinado? Aleluia. Ele diz lá em Deuteronômio, se vocês andarem segundo as minhas palavras, segundo as minhas vontades, eu encherei os seus celeiros, a sua maçadeira, ou seja, os, os seus gados se re, re, reproduzirão, ou seja, vocês serão grandemente abençoados se preferirem ouvir a minha voz e andar segundo a minha vontade, é porque é nós que precisamos de Deus, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de nada nem de ninguém, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele é Criador dos céus e da terra, se Ele quiser destruir tudo e começar de novo, Ele faz, quem precisa ser obediente para ser abençoado somos nós, se nós decidimos ser obedientes, Deus continua sendo o mesmo Deus. Se nós decidimos ser desobedientes e seguir pelo caminho do erro, Ele continua sendo Deus, Ele não se abala. Paulo, é, Pedro vai dizer que em Deus não há sombra de variação, Ele não muda. Ele, não, ele é o que é, é nós que precisamos dEle. É nós que precisamos ouvir a palavra e praticá-la para sermos a bem soados, então o que precisamos é ser obedientes, amém, convido a você, vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia, Graças te damos, ó oh Pai, por essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando a tua palavra, Senhor. Eu peço a ti que o Senhor nos dê força, nos fortaleça para que nós consigamos, ó oh Deus, permanecermos firmes na tua palavra. Nos dê resiliência, Senhor Deus, força para que nós possamos ter coragem de viver segundo a tua vontade e sermos verdadeiramente os embaixadores de Cristo na terra embaixadores do Teu reino na terra, representantes da Tua palavra na terra. Pai querido, Pai santo, mais uma vez eu peço, Senhor, aonde quer que estejam neste momento unido em oração conosco, visite este coração, Pai, visita esta vida, visita este lar, esta família, repreenda todo o mal, repreenda tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Coloca o nosso coração, um coração obediente à Tua palavra. Ó oh Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, Pai querido, Pai Santo, onde quer que estejam neste momento necessitando das Tuas mãos fortes, das Tuas mãos poderosas, ó oh Deus, dê de saúde física, espiritual, mental, Pai querido, Pai amado, onde quer que estejam neste momento depressivo, ansioso, repreenda, -se, Senhor Deus, estes dois demônios desta vida, Pai, em nome de Jesus, porque o passado já passou, o presente é nosso, mas o futuro pertence a Ti, Senhor. Pai querido, Pai santo, faça a Tua vontade na nossa vida, Pai, e nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças ao bom Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se vocês quiserem, nós vou, eu vou dar a benção apostólica para a gente encerrar, mas se algum irmão quiser fazer alguma pergunta acerca do texto, faça aí, a gente, eu já respondo aqui de uma vez. Aleluia. Nosso irmão dele está aí, se fosse canal pagão, tinha mil pessoas online, é, é por aí, irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela pela consideração. O irmão está dizendo que eu prefiro prefiro você do que aqueles sem noção. Aleluia. Glórias a Deus. Três pessoas assistindo. Amém, irmãos. É, o irmão Deleia, tem vezes que eu tô aqui na live e fica duas pessoas, três pessoas. Eu acho que o máximo que já teve aqui na live aqui foi sete pessoas ou oito pessoas, se eu não me engano. Mas eu não... Eu não fico triste com isso não, porque a Bíblia vai dizer que mais vale uma alma salva do que mil. É, é, mais vale uma alma salva do que o um mundo inteiro perdido. Então, se eu puder alcançar pelo menos uma alma toda noite, e essa alma, ouvir essa a palavra de Deus e ser abençoada, mudar de, de caminho, convergir para os caminhos do Senhor, eu já fico feliz da vida. Eu lembro que quando eu pregava na rádio, e eu ainda quero voltar a fazer isso, a gente nem via quantas pessoas estava online ou no rádio. né A gente tinha uma estatística lá que era 5 mil pessoas, mas a gente nem sabia. Talvez pudesse ser mais, talvez poderia ser menos. Mas a minha alegria é que se uma pessoa estivesse ouvindo, eu já estava feliz. Porque a palavra de Deus ela é assim, ela entra no coração de uma pessoa e aquela pessoa quando ela entende o plano da salvação, quando ela entende que ela é um servo de Deus, que, ele, que ela é o um embaixador de Cristo na Terra, aquela pessoa se, acaba se tornando um discípulo que que prega a palavra para outro, e prega para outro, e prega para outro, e, e quando a gente assusta de uma em uma pessoa, a palavra de Deus ela começa a ser propagada, ela começa a ser disseminada, e o nome de Deus é glorificado. Então, se tiver uma pessoa na live, eu já fico feliz. Tem dias que tem vezes que não tem nenhuma pessoa, mas tudo bem, fica aí gravado, as pessoas verem de, vêm depois. E o que importa é que a palavra ela transforma vidas. Né? Não sou eu que transformo vidas, não, não é esta live aqui com pouco recurso, né? com iluminação ruim, internet caindo toda hora. Não é nada disso. O que muda a vida das pessoas é a palavra de Deus, né? infelizmente o povo hoje prefere revelações, prefere os shows e, e toda aquela coisa e visões e todo aquele negócio eu prefiro só a palavra só a escritura amém que Deus abençoe se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta acerca do texto faça que eu vou nós já vamos encerrar em nome de Jesus amém, nós já oramos que Deus abençoe a todos que estão em online Graças a Deus. Aleluia. Glórias ao bom Deus. Então vamos encerrar, irmãos. Eu peço a você que faça a obra do evangelista, antes da bênção apostólica. Eu peço a você que faça a obra do evangelista, do evangelista. deixa um like. O um like você não tem ideia como ajuda. Um like que você deixa aí, o YouTube já... já... Entregue esse vídeo para mais pessoas, então assim a palavra de Deus alcança mais pessoas. Então deixa o um like, deixa um comentário, é, deixa aqui no, no chat e depois de gravado também, se você puder deixar um comentário, você deixa o um comentário. Depois de gravado, se você quiser voltar aqui e ver se realmente o like está ali, porque infeliz, infelizmente algumas vezes o like some, você acredita nisso? O like desaparece, isso acontece não só comigo, como muitos outros vídeos no YouTube, isso acontece, o like some então deixa o like um comentário, compartilhe o link da live, assim você me ajuda a trazer mais pessoas para estar aqui com a gente meditando a palavra de Deus e orando e tendo esse momento de comunhão com Deus, que para mim é muito importante amém? não só para mim mas para todo o povo de Deus então faça essa grande obra evangelista em nome de Jesus graças a Deus, irmãos que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo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 e no domingo às 6h10 também com o nosso jejum com palavras do reino. Todo domingo às 6h10. Amém? Então fica assim, fica na paz. Até amanhã em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos grande e poderosamente. Fica na paz.